Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Ontem, no dia 9, a Wizard anunciou mais cedo do que o programado a nova ban list para dois formatos. Dois cards foram banidos no Modern e outros três foram banidos, pasmem, no Standard. Banimentos no Standard não são assim tão comuns, mas eles acontecem eventualmente. E essa é a primeira vez em muitos anos que a gente vê banimento nesse formato. No Modern nós tivemos... No Modern, nós tivemos o banimento da Sonda Gitaxiana, Gitaxian Probe, e do Golgari Grave Troll, do Troll dos Túmulos Golgares, se não me engano, é essa tradução em português. A Sonda Gitaxiana, de acordo com a Wizards of the Coast, fortalecia determinados decks a um ponto difícil de administrar. Um desses decks era o Infect, que conseguia informação ah, da mão através da versátil cantrip que a sonda gitaxiana fornece. Afinal de contas, ela é paga com mana ferexiano, dois pontos de vida. Então, esse, essa carta ela encaixa em qualquer deck, você não precisa ter mana azul para pagar o custo da mágica. E pelo fato de você comprar uma carta no processo, então é basicamente um draw quase de graça. Para alguns, a decisão de banir a sonda foi um tanto quanto controversa, porém outros já previam que isso aconteceria cedo ou tarde. Quanto ao Golgari Gravestro, a Wizards alega que a Dredge, o deck, e a mecânica tem um impacto negativo, ainda mais depois das impressões de Cataclysmic Reunion e Prized Amalgam, se não me engano. Uh, um card é de Kaladesh, o outro é de Sombras em mistrade. Ao que dá a entender pelo artigo, eles até discutiram banir os outros dois cards, a Cathartic Reunion e o Price da Magnum. Só que eles viram, eles concluíram através de algumas reuniões, através de algumas conversas, que Dredge, a mecânica em si, é que era a verdadeira agressora do formato Modern. Esses dois banimentos de fato causaram furor na comunidade de Magic, mas o que realmente causou espanto e choque por parte de alguns jogadores foram os banimentos no formato padrão. O primeiro deles é Emrakul, The Promised End, Emrakul, O Fim Prometido. De acordo com um artigo publicado ontem, uh, para Wizards, Emrakul tinha uma força muito assustadora, afinal de contas, a carta. Tinha sido criada para ter essa força assustadora. No entanto, ela fazia isso bem demais. Ela tinha muito pouca resistência uh, em relação a outras cartas. Ela não tinha como ser removida. Enfim, era uma carta muito difícil uh, de se lidar. O segundo caso de banido é Smuggler's Copter. Coptero do Contrabandista. O Coptero teve um caso de estar presente em praticamente todos os decks do metagame do Standard atual. Nos números que eu vi por alto nas conversas nas comunidades, é que o cóptero ele tinha mais ou menos 60% ou 70% de presença nos decks do metagame. E isso é longe de ser uma coisa que promove diversidade a é um formato. Em algumas dessas conversas que eu ouvi nessas comunidades, alguns jogadores compararam o Cóptero à Pinça Craniana impressa no bloco de Mirrodin. Isso se deve pelo fato dos dois serem artefatos, portanto, eles cabem em qualquer um deck, em qualquer deck, independente da cor, e também pelo custo baixo. E ambos também dão muita card advantage. Por isso, decks que não rodam uh, cartas como o Cóptero do Contrabandista acabam tendo uma ligeira desvantagem em relação aos outros. Por isso, os principais arquétipos do Standard sempre tinham 4 cópias do Cóptero do Contrabandista em seu main deck. O terceiro card banido no Standard é o Reflector Mage, o Mago Refletor. Dados mostravam que o deck Blue White Flash fazia muito estrago no metagame atual. Por isso, analisando a situação, a Wizards optou por banir o Reflector Mage para nerfar um pouco esse arquétipo. De todos os 3 cards banidos do Standard, esse foi o que gerou certa controvérsia, mais até do que os outros dois, porque não fazia muito sentido na cabeça de alguns jogadores, da maior parte dos jogadores na verdade, que o Mago Refletor fosse banido. Na opinião desses jogadores, o Bloi Flash é sim um deck forte, mas não tão forte a ponto de desequilibrar o formato. E o que se pode esperar do Standard agora? Não temos como saber muita coisa, mas há muitas especulações acontecendo no momento. Uma delas é o combo dessa Healy Raya, Planeswalker azul e vermelha da coleção Kaladesh, com um card que está para ser lançado agora esse fim de semana, que é o Guardião Felidar. Naturalmente, muitas pessoas estão descontentes com o banimento dessas cartas. Algumas estão bastante chocadas, eu inclusive, que nós estejamos presenciando o banimento de test cards no Standard. Mas só poderemos saber o que vai acontecer de fato com o formato depois de algum tempo de metagame com a configuração atual sem esses cards no Standard. Andou-se falando também que o jogo está em crise e que há possibilidade de ele parar de existir. Nessa parte, senhoras e senhores, eu acho isso um exagero. Eu acho que a gente tem que se acalmar, esse é um momento realmente aparente, aparente crise uh, no jogo. Afinal de contas, esse tipo de coisa só acontece, banimentos no standard só acontecem quando o jogo está passando por um momento de transição difícil. Mas o Magic já passou por isso outras vezes e ele sempre sobreviveu. Então eu acho muito, muito difícil que esse seja o momento que a gente tanto temia, uh, de que a gente vai ter que parar de jogar Magic. Mesmo que fosse o um momento, mesmo que a Wizards parasse de promover o jogo, uh, necessariamente parar de jogar Magic eu acho que a gente jamais... Pararia, porque nós ainda temos os nossos cards. Nós ainda podemos nos reunir e matar a saudade do jogo sempre que possível. A única coisa lamentável que aconteceria, naturalmente, seria a gente parar de ver novos cards surgindo. Mas o que eu quero dizer com isso é que nada é tão ruim quanto parece. Nem mesmo esses banimentos que a gente viu hoje, uh, vindos de maneira tão abrupta e tão uh, chocante como agora. Mas eu quero saber o que vocês acham. Como vocês se sentiram em relação ao banimento dessas cards nesses dois formatos? Você acha que foi benéfico? Você acha que foi maléfico? Deixe um comentário aqui embaixo para a gente saber o que você está sentindo em relação ao Standard e ao Modern. E se você gostou desse vídeo, deixe um joinha aqui embaixo para a gente ficar sabendo e para a gente produzir mais desse conteúdo para vocês. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria para não perder os próximos vídeos.